Olha o é retrato aqui. É preciso ganhar, não precisa? É preciso ganhar, não precisa? É Vai lá, arranca, acaba de... a, situação... a situação exige, né? Você acha que ele vai ganhar? Uhum. Vai. Ô, senhor Barabé, espera um pouquinho. Eu quero conversar com o senhor. O senhor que é o campeão aqui, ué? É ele. É o né? manda-chuva. É o manda-chuva. Aí o senhor arrancou? Não, eu. eu. A mas daí eu já eu já tenho semente. semente? A, a semente? De abóbora, de blanco, que é de É. Essa é, é de quê? Essa semente? Caxi? caxi. É. é. Eu senhor. Eu sou Barnabé, espera um pouquinho, para dar um pouco. Quantos anos? É. Quantos anos? 96. 90? 93. Foi difícil isso, 96 anos. Não, 3. passou muitos anos, viu? É 93 93, não acho que é 96, viu? É 96. É, ô, eu sou Barnabé, estão discutindo aqui: é 93 ou 96? 93. 93. É isso mesmo? É. Até agora, esse ano agora. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Tá caminhando. O velhinho está acamado, ó. Você não tem a mim, não adora, é, a é. O Nós vamos lá para da pimenta ter ter fazer. Rapadura? Vamos pra lá fazer rapadura? É pra lá. É pra <risos> lá. <risos> é aqui, lá. É pra É pra lá. É me lá. Adelino, oh, Adelino. Adelino. Tá chamando lá. É pra oh, quê? Uh, Vem pra cá conversar aqui, que é esse banco que é história. é É filmar. é É. É? o Sou Barnabé aqui é o campeão. É o que o campeão? É, 93 anos. Eu tenho medo. Vem pra cá. É o senhor é, tem medo de ser preso? Eu tenho medo de ser preso. Não. Eu, tô... é. eu, eu, aqui, eu já não, fiz aqui, muita proeza, tá? já bebi muita cachaça. É. Agora eu tô com medo de ser preso. Não, vem, chega aí, senta aqui para nós bater um, tá um bom, papo aqui. Né? É a primeira vez que o senhor tá Vai, conversando. Vai, senta aí. É a primeira vez é. que eu tô ouvindo aqui. Não, aqui. É, senta aí. É, senta aí. É, senta aí é. Eu tô só passando aqui. Sente não, mas é, é, agora que é bom. Chega aí eu que. É. Aí. é. Vai, deixa ah, é. chega, ah, chega só um pouquinho, deixa ficar aqui. Fica na frente, agora mais feio, mais pra lá um pouco. Chega ah, eu, eu, só eu, eu, um pouquinho eu, eu, pra ele sentar aqui no meio aqui, feio ó. Feio aqui. Se o mais feio é aquele lá. Se eu for mais feio, mais feio. Eu tô lembrando da piada do circo, o cara foi sentar assim e na hora que ele. o leão bravo lá. Ô gente, ô São Bardabé, esse pessoal tá todo mundo querendo saber o segredo do senhor. Dos 93 anos, ensina pra eles aí. É, já é, é, tá 96. É quer, saber o... é, quer saber como é que você chegou nesse ponto? Como é que sou... É, como é que você chegou no lugar da tá É, 90, e... E andando ainda. Não, ah, Ah, trabalha demais. Trabalha demais? Mas, mas se eu fala assim, desanima o pessoal, é? Não, eu não quero trabalhar tanto demais, assim não. Eu já demais, já, ué. Então eu já vou viver sem, né? É. Tá doido, ué? O, o, o, o, o, o senhor Barabé, fala para ele que quem trabalha, esse tempo não conta. E quem fica à toa, é não, mas... morre mais rápido. Eu, mas vou te falar uma coisa: Eles... tem gente que fala que não gosta de trabalhar. Trabalhar não mata ninguém, não. É. não trabalhar é. é bom, né? É bom. É, não. Não. Quando você pode trabalhar, é bom. Eu nunca fiquei à toa na minha vida. Né? É. E não eu agora aposentei. É desagradável é, é né? é. tá trabalhar. O, o, o, o estudioso lá diz que o trabalho faz bem. Não, não. Pra cabeça... É, não mata ninguém, não. Você tem que ter, ocup... é. ter ocupação na cabeça da gente. E, depo... é. e depois ajuda, né? Quem trabalha sempre tem um re... uns trocadinhos no bolso, né? Então. Quem não trabalha tá sempre necessitando, né? De apoio. Vamos conhecer o pessoal aqui. Sou... O Barnabé já é conhecido lá de... Pimenta, País, daquela região. É, é. Você é de onde, ô? Ah, o seu nome? Eu? Não, de onde é? que é? Araçatuba. Araçatuba. de Araçatuba. Terra do boi gordo. E o senhor? Por daqui mesmo. Toda é morei por aqui. Por aqui, o que quer dizer? Na, na fazenda? Em Franca? Ou... É. Não. Quando eu era criança, eu morava em fazenda. Que né? fazenda que o senhor morava? É. Já ouvi falar fazenda para mim Já, ué. Já. Eu fui, eu, eu fui nascido para aquele lado de lá. É Estrada velha de Batabalho. É, e criado na roça. Então, aí, aí quando o pai eu a idade de, de 8 a 9 anos, nós vim para a cidade. Hoje você está com quantos anos? 83. 83. É. Você está perdendo 10, então, eu sou o Bernabé. Bernabé, é. E esse aí? eu, eu sou eu. É. Natural é. de onde? Eu sou. Nasci no Pernambuco, mas cresci no Paraná. Opa! Toledo. Toledo é terra do, do porco? Porco, é lá mesmo. Da porcaria? É. Festa do porco é. no rolete. É, é bom é. porco no rolete, hein? É. O, seu, o seu pai foi para lá ou a sua mãe que foi para o Paraná? Você falou que nasceu lá. Não, eu mas... sou nascido do Pernambuco, mas é. meu pai, eles vieram para o Paraná, mas é. era do pra começar, eu nem conheço Pernambuco. Só está ah, no Deus. documento. E como é que você achou Franca depois? Ah, isso aí trabalhando, né? Trabalhando no lugar, depois. Eu vim é. para ficar aqui seis meses, já faz 23 anos que estou aqui em Franca. Ah, então tá bom. E o senhor? Eu sou Eurípedes. De onde eu que é, Souripede? Eu sou aqui de Cristais. Cristais Paulista. Euripes de que? Euripes de Borges. O senhor Euripes. Hum. Cristais, eu, eu sou campeão de conhecer a história lá, viu? É. Sou Olívio Costa. Olívio O bicicleteiro. Pouso Alto. Os Costa. Pouso Alto eu conheço também. É. O senhor nasceu aonde ali eu em eu Cristais? Em, na, na região de. Nasci mesmo aqui no Bom Jardim. No Bom Jardim? É, e fui morar em Cristais. De que, que lugar ali perto de cristal? Ah, né? eu não lembro porque era pequeno, né? Depois de que eu vim para a cidade. O senhor veio para Franca com que idade? Eu tinha 12 anos. Então o senhor frequentou escola aqui em Franca? Aqui em Franca. Lá o, o senhor frequentou escola onde, senhor? Ah, eu frequentei aqui na Franca, quando eu vim para cá, né? Eu frequentei aqui, na Franca. O São Barnabé fez escola andando na, na frente de boi, né? É. Candeando boi. É. É. Capinando arroz. É. Voando cana. Voendo cana. Eu, fazendo pinga. Fazendo rapadura. Pinga. É, fazendo, fazendo, rapadura. rapadura fa, fazendo melado? É, muito rapadura. A região dele lá é a região famosa, carro de boi, né? Os é, carros de que, boi bons. É antigamente, antigamente não tinha carro de boi, é. demais, né? né? Não tinha nem carro. Carroção. É... Não tinha nem carro, naquele né? que... tempo, não então, tinha fazia caminhão. Uma, fazia um carro de boi, dez de, de carros, uma tarde eu vou, levar embora bora pra casa, plantar mas... um milho. Era bonito, né? O mutirão. Mutirão. E dava milho bom mesmo? <risos> É, Espiga boa? Fica, fica eu cantando. Meu pai, é quando estava na roça, o fazendeiro ia plantar, se ia plantando. O cachorro da ia fazer o ajudar, depois um ajudava o outro. É. Naquela época. Uma mão lavava, a outra, lavava. É. o outro Lavava. O senhor Eurípedes falou a idade dele, né? A idade do senhor? 75 senhor é menino ainda, cedo disse. É, eu sou... é, 50, você ainda tá... 67 anos. 67. Então o então é mais novo aqui é o Bernabé mesmo, que é o mais novo. É ué. é o mais novo. É o mais novo, não é tudo? Isso aí tem que... A gente tem que não, chegar não aqui e tomar a benção pra ele. Isso aí é. Eu tô com 70, pra completar agora. É. Eu sou o senhor Bernabé, e capinar? O senhor capirou ou não? Porque capinar é um desafio, né? Voar café? Aqui, aqui e lá. Lá não tem café, não. Lá só lá Só, a só um... É, aqui eu o Você é o aqui, ó. É pra lá, lá, lá, lá. Você enfrentou a capoeiraba? É. O, o, o braquear no meio da lavoura faz um, né? Pois é, faz um. Eu também lugar da da alaval, tinha 80 um tá café. Era tudo na mão mesmo, não tinha máquina. Tudo na mão. Puxando? É a marca, a marca agora tirou tudo, né? Tirou os serviços de vocês? A cana, tudo. É isso, gente. Uma máquina hoje faz um, um arraso na ah, lavoura, né? Hoje, hoje acabou até com, até com um pouco de emprego do povo. É. é pessoal. A hoje é só no não, maquinário. Né? Tudo, tudo hoje é na eu, máquina. Eu constava com idade de sete anos, eu trabalhava com meu pai na roça, já capinando. Me dá sete anos já Quem já ia ajudar ele? Quem é que cortou cana para a usina? Eu já cortei. Você, Você cortou? É. Eu cortei é. essa tudo, cortei cinco anos. Hoje a máquina chega lá e pica é. a cana e a já leva é, tudo? Não, a máquina corta e, e carrega o caminhão. Carrega o caminhão seria. Antigamente você olhava aqui, tinha mais de 100 pessoas trabalhando, plantando cana. Hoje é tudo máquina. Tudo máquina, pra né? Co, para cortar a cana é na máquina, né? É colher. É, para cortar a cana é né? já máquina. Já está já já até cortado em pedaço pequeno. Já leva tudo já. Prontinho. Prontinho. É. O, o, o senhor pescou o senhor Já pesquei? É. é ah, muito pouco. Muito pouco. Aqui, essa região aqui, tinha um, o Rio Grande aqui, tinha pesca aqui, boa, a, aqui, Quando eu era mais novo, eu ia aqui na refeio de Peixoto, eu, pe... eu sentava meio do barranco lá, e de tentava pegar aqui é a parteada de lambaria. Hoje não pega mais, porque o conaiá come tudo. É o... Esse, esse, tem um peixe que come ele, é o... Cunaré. Tucunaré e a, e a, a o cunaré e a atraída. o tucunaré é pior. É pior. Porque quando você são a atraída, pegava a lambaria, hoje eu não pego mais. Essa é, tá pequenininha assim, o tucunaré come. O senhor, o senhor podia me esclarecer aqui. Quando o tucuré. Tinha muito tucunaré aqui nessa região mesmo? Não, Nos não rios, aqui antigamente não. não tinha tucunaré. É... Teve, uma, teve uma pessoa que trouxe um casal, soltou, Virou praga. Porque o Tucunaré não era desse, dessa região, não não, não? não, não, não tinha, aqui não tinha. Não tinha? Não, Ai, não lá, lá, lá em Peixoto, lá em no estreito, não tinha. Hoje virou praga. É, e ele faz um limpa na... na, na... Ele faz um limpa, a né? Não, aonde quiser aquele é peixinho é pequenininho aqui, tá é come tudo. É. A traíra come também, mas porque é que a traíra é menos. A traíra é demais, e, e ele aumenta muito. É. Ele faz um, um, um estrago. Ô, ô, ô senhor Eurípico, o senhor trabalhou aonde mais? Eu trabalhei muito de. Depois eu de trabalhei com um tio meu que era pedreiro. Aí continuei trabalhando de pedreiro até hoje. Fez casa? E muita, muita casa. Puta Nossa, Ixi, o, tem, o, nem, nem sei quantidade de casa. O senhor trabalhou na bitorneira ou era ah, na enxada tá mesmo? Enxada, qualquer coisa. Bitorneira, de servente, de pedreiro, caramba. De... que tempo que ia. Era... Hoje é, é, é, que... é, o pedreiro tinha que, pedreiro, tinha que fazer, começar no chão e entregar a casa pronta. O é. contrapiso vocês viravam o, o concreto tudo, ou, ou buscavam na bitorneira? Não tinha bitorneira, não era enxada. Caminhão. Tudo rima, na enxada. Gente, que Nome, luta que era, né? Era, era. Virar uma maceira. encher né? uma laje era tudo subido na escada, na corda. Hoje ah, é tudo fácil. Hoje era fácil. Contrata o caminhão e vem, é. já, já joga lá em cima. Questão que de minutos, né? É, não, é. Questão de poucas horas já faz uma laje. Uma laje grande. Hoje é 14. E o pedreiro também, hoje, tem muita facilidade, né? Para fazer é encanamento, né? É a é parte é hidráulica. Antigamente, é quase pronto, né? Antigamente teve de PP tipo, a, cane... a, a, a Lata na, aqui, na, aqui no homem subindo na para levar lá. É. Hoje eu não tem isso mais não. Ou senão puxar a corda Vai, né? Depois, depois inventar <risos> na na é, põe é. põe é. aqui é. o outro, pega lá em cima e joga. É. É. É. Carregar ah, é, isso lá em cima? Mudou. É. Mudou talão um caminhão. grande assim para você, para desempenar. Era aqui na, uhum. na mão desempenadeira. Hoje é. já tem a máquina, né? É, dentro é, é, de um pouquinho minutos já tá desempenado. Né? Como é que chama? Bambolê? Bambolê. É. De é. deixa tudo. Tudo, é. E o cimento fica bom, hein? Aí fica. Aí tem tem o que o fica, ó. Aí fica bem misturado, misturado né? Aqui, Ei, gente, a vida vai passando e a gente vai aprendendo muita coisa Cara, boa, né? Hein? A gente acha que sabe de muita coisa, ele acaba não, não sabendo nada. Aprende, cada dia que passa, aprende uma coisa diferente. Não, é animóide. Aí, ó. É isso. O seu o senhor está falando isso porque todo dia o senhor tem que aprender alguma coisa, né? Tem, tem todo dia alguma coisa diferente, né? Mesmo do concreto, o cara que está trabalhando lá, aí chega um, um outro lá e fala assim, não, o concreto tem que bater ele um pouquinho, esperar para depois se colocar, trabalhar com ele. É. De primeiro você já jogava ele logo. Misturava assim, de qualquer é. jeito no chão, é. hoje eu não tem isso no não, chão. Não, não. Mais. Limpava. Aí a fera aí. De que, que é essa fera? Até tem a da rua, né? Então ela fica na porta de casa, outro trato dela. Tem um outro preto também, eu dou comida pra eles, lá. ele lá eles fica lá. Ela, ela fica dentro da garagem, o outro fica na rua, dormindo numa casinha que eu fui lá. É, cachorro na roça era bom, mas era para caçar tatu, né? Paca. É, caçar tatu. Caçar tatu. Caçar E gente, aí, ó, hoje é, que dia que é do mês? 14, né? 14 de outubro de é. 2022. Isso. É, gente, a, a vida vai passando e a gente vai percebendo aqui. Né, é. Esse Brasil está aí, ó. É. Na véspera de uma eleição boa, né? É, vamos é. ver o que, que vai dar, né? Nós estamos torcendo, né? Ah, eu estou torcendo, né? Para ver se o outro perde, né? É. <risos> <risos> Ele é só. é. Esse outro aí não pode ganhar não, hein? Pode não pode não. Ah, o, o agricultor, o pessoal aí, sei, da roça, dele, da lavanda. A ideia dele, não, não, não, não consta é. bem para boa não, né? É, não combina, né? Não, não combina. Ele já teve lá, teve uma experiência boa já, né? Ele não pode reclamar nada porque já ficou um bom tempo e não... Porque, não... da moda, é... Todo mundo tem que trabalhar mesmo, todo jeito para sobreviver, né? É. Ninguém vai cuidar de, de, de, de, de, de ninguém, né? É. é, vai ter que trabalhar para sobreviver, mas, mas nós temos que escolher um ficar lá. É, né? bom. É isso aí. Ô gente, ó, eu vou dar uma, um, um giro. Gostei, vou registrar, estou registrando aqui. O Sr. Barnabé tem vários vídeos dele lá, contando é. história. Você sai de é. lá nena da Camoré. É, o pessoal de longe vem esse vídeo. O senhor veio lá, ó. Pimenta. Lá de Pimenta. Na verdade, mas não é lá também. Manda um abraço pro povo que vai ver o senhor lá em Pimenta. Fala assim, eu tô aqui, ó, viu? Pois é, uai. Ele veio lá. É. Eu sou. Eu sou. O Barnabé comeu muito frango filme no Natal. Aí, é. que, que, que, leva para algum lugar ou fica, fica aí mesmo? Não, isso aqui vai para o mundo todo. É. É. é? Alemanha, Portugal, Estados Unidos, vai, pessoal, Brasil, aqui, Paraná, Minas Gerais, esses... pimenta, vai para tá... internet. É, vai para internet. Se eu, se eu quiser mandar um recado aqui e falar assim, ó, nós estamos aqui torcendo para Bolsonaro, vai achar bom. <risos> é. é. Esse aqui não, esse aqui, esse aqui não é Ele é do contrário, hein? Ele é do contrário. Ah, só vai lá ver, afirma o voto do senhor aqui no lá. Ele é do contrário, ele não, é. não vota mais. Ele não vota mais. Mas, mas a, pra mim é tudo é do contrário. É do contrário. Pronto de filmar aqui. Brasil é Brasil. Sua expedito. Sabe que o, o político, ele, a gente vota, mas todo ele fala um pouco de mentira, não fala? Ah, eu fui político, você vai falar isso aí. É, é, é. Aí, aí, ó. Como é que eu vou Mexi falar? Mexico com ele agora é, eu tá vendo? Eu é. Sem Mexi querer. Com... Eu fui vereador aqui. Pra é é? falar a verdade, você já foi. É. A maioria fala um pouco de mentira, não fala? Pra falar a verdade. Ué, eu sei lá, eu não falava não. Não, mas não, não é estou falando, mas, mas a maioria né? fala. Esse negócio de dizer Fica que eu vou Fica fazer isso, Peraí. vou fazer aquilo. É. Dizer, de, deixa eu falar para o senhor. Depende só da pessoa. Pra... Não, tem que. So, não. So, você, so, fica, você promete um de coisa. Mas acontece aqui aquilo que você promete, vai ter que passar pelo Congresso, não tem? É. Tem. Mas aí, se for menos que seu partido e for mais do outro, não aprova É, não há prova. Mas eu, eu vou contar para o senhor que eu não posso falar mentira. É porque eu sou coxo. Eu não ando. Eu uso cadeira de rodas. É. É. E, e tem um ditado que diz se assim, mais depressa alcança o mentiroso do que o coxo. Verdade, ué. É. Mais de, depressa. Então, se for um coxo mentiroso, ele nem sai do lugar, ué. Mas você concorda com o que eu te falei? Eu Mas, concordo. A maioria é mentirosa. É. A, aquela candidata lá, como é. é que é a senhora? Simone. Simone. Simone. Porque a mulher fala demais. Você acha é. que tudo que ela falou, se ela ganhar, ela, ela vai fazer? É, não faz nada. É que ela, Mentira! Ela, estava ela falando tão mal do Lula, depois eu juntou então, com ele? Então! Você vê que é. sem vergonha isso. É. Aquela hoje também, que safado, a Coraya, né? É. Ela também prometeu várias coisas. Você acha que é. ela vai. que. que. que, que, que, que for do contrário lá no Congresso, vai, vai ajudar ela? Não, não vai, ajuda ajudar, ela Não prova nada. nada. Não ajuda nada. É, é, é, é isso aí. Ô, gente, ó, um abraço para vocês e, e bom dia aí. Pra... Agora eu vou falar para o senhor: a mais importante é a gente estar tá vivo e tá falando e, e esperando o almoço já, né, senhor Bernardo? Eu falei isso, mas não é para te ofender, não, viu? Porque, porque geralmente, não sei se você é. concorda, a maioria deles fala um pouco de mentira. Não fala mesmo? A maioria deles fala? O senhor, o, o, o senhor parece pescador. Todos né? não, mas tem uns que falam. É. Poder ganhar. É. O senhor está tá igual o pescador é. falando. O pescador falou assim, olha, eu não falo mentira não, mas pouco tempo eu estava pescando lá. Eu não tinha isso que eu peguei uma brasinha bem viva assim, joguei lá, mas foi tiro e queda. Nós que eu voltei, ela estava tá, acesa ainda na boca do peixe. É, desse jeito, mentiroso. <risos> tá vendo? Tá vendo aqui é? Isso aqui é. é eu Vai daí. fazer isso com <risos> <seu> pescar, não. <risos> <risos> ó, um abraço para vocês, oh, Ronaldo. Você e a gente tá. sempre, é, é, eu quero até sair desse vídeo aqui hoje. Aqui, ó. É. Aí, ó. Nós estamos aqui, a conversa começou, e, e falando que começou aqui, ele viu aqui o... O Bolsonaro, que é o candidato dele lá, e tem gente aqui, mas é, é o Bolsonaro ganha aqui nesse banco. Aqui é, é, ter, né? é, vai ver, aqui nesse banco aqui ele ganha, né? E vai ganhar mesmo, se Deus quiser. Um abraço, vamos pra frente. Tchau, Outro, outro, outro. O, senhor tá bem, o, o senhor o senhor pega firme aí, que na, se eu tiver com 93 anos, eu quero Ai, filmar eu, eu, eu, o senhor. Né? que eu chego lá, viu? Certo. E o Entendeu senhor o que tá, que eu tá o que filmando que... aqui por causa do seu Barnabé, que tá com 93 tá anos é. Aí é, eu quero que o venha filmar eu aqui, só da idade minha de vir depois. <risos> é tá eu né É isso aí. Um abraço. Um abraço, senhor ah, também. Ah, é.